Fala aí pessoal, amigos aí do YouTube espalhado por esse Brasilzão afora aí, né? Galerinha, é o seguinte estou fazendo aqui mais um tutorial essa é pra você que gosta de, de mexer nas coisas, né? de futucar, né? de consertar as coisas em casa pra você que não, não gosta de gastar dinheiro ou que não pode gastar dinheiro com técnicos então, tá aqui um tutorialzinho básico de como você trocar o capacitor do teu ventilador, aquele ventilador que você comprou e e tem uma velocidade muito pequena esse tutorial serve para que você troque o, o o capacitor de três fios por, por de dois fios ou de dois por de dois, sendo que você vai trocar um fraco por um mais forte, correto? o tutorial que eu vou fazer para vocês aqui, que é o que está no título aí que é uma, uma questão mais complicada para as pessoas leigas, né? Porque tudo é o que eu faço, pessoal. É para pessoas leigas, não é para, para técnico. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos começar por aqui. Você vai precisar de... É, essas ferramentas, chave de fenda, alicate, uma fita isolante, né? E aqui eu já mostrei um, um alicatezinho de bico, de corte, perdão. E aqui eu estou mostrando para você, pessoal, o capacitor. Esse capacitor... Aqui, ele é o, o, o que nós vamos trocar ele. Nós vamos, aliás, o que nós vamos colocar. E esse segundo aqui, que está com três fios, é o que nós vamos tirar ele. Correto? Então, é isso. Basicamente isso. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui, ó. o Nós temos aqui o, o interruptor, né? A caixinha de interruptor onde você liga a lâmpada. O primeiro de cima. O segundo, é, o segundo aqui é o de ligar e desligar, né? o ventilador e o de baixo é para mudar a rotação do, do, do, do motorzinho do, do ventilador na verdade nós vamos tirar esse capacitor e ele aqui eu já tirei ele tá pessoal eu já tirei ele vocês estão vendo aqui ó o fio verde o preto que é o primeiro de baixo o verde e o vermelho tá então, vocês observam aqui, ó, no capacitor que eu vou mostrar para vocês, é que eu decidi fazer esse tutorial depois que eu tinha feito o serviço. Então, vocês observam ali, ó, dá, dá para ver, ó, o preto no preto, cá embaixo, no meio aqui tem um verde, onde estava o verde e o fio vermelho. Eu simplesmente cortei. Esse capacitor, pessoal, ele estava preso aqui dentro dessa caixinha aqui, tá? O que, que nós vamos fazer? Corta ele fora, tira fora, tá? Antes de fazer isso, vocês, eu recomendo que vocês desliguem a energia, tá bom para não tomar choque e nem fechar curto Vamos pegar o capacitor de duas tá aqui o o alicate como cortar né alicate de corte se você não tiver pode cortar desligando a energia você pode cortar com a faca mesmo a tesoura com qualquer coisa mas desligue a energia tá pessoal é, essa tampinha aqui pessoal é que vem preso normalmente nele não são todos que vêm não mas as, alguns vêm. que que vocês fazem você desprende ele tá Desprende ele, depois você, se ele, você conseguir fazer como eu fiz, eu desprendi só de um lado e do outro ficou preso. Então ficou fácil depois para recolocar. Mas se você não conseguir quiser soltar ele, você solta e você prende ele com silicone, tá? Pode prender com silicone ou com fita isolante, depois só para prender mesmo, porque na verdade isso aqui é um protetor para não ficar lá aparecendo as conexões, né? Para não, não fechar curto, essas coisas todas. Que na verdade não, não chega a fechar, não, porque não tem nenhum fio solto prendendo no outro, mas é bom para não evitar choque você. Fazer o isolamento direitinho conforme vem de fábrica. E então, o que nós vamos fazer? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Tem duas formas da gente fazer. Prender o... Prender o capacitor novo que nós vamos colocar nos dois fios. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês esses dois fios branco, Tá, pessoal? Tem dois fiozinhos branco, ó. Um no lado e outro no outro. O seu pode ser dois vermelhos e dois azul. Aqui é dois brancos, tá vendo? Tem um na extremidade e outro na outra. Então você pode prender nesses dois fios, correto? Mas se você achar dificuldade de prender nesses dois fios, você pode fazer o seguinte: você pode prender lá em cima. Você só observa quais são os dois fios que sobem. Aqui no meu caso eles são brancos, ele sai da caixinha, mas ele é emendado aqui nesse vermelho. Estão dando para ver o vermelho? Então, nesses dois vermelhos aí, é que eles são emendados. Então, esses dois vermelhos é o que sobe, tá? Que vai lá para o ventilador. O que, que são esses dois vermelhos? Esses dois vermelhos é o seguinte. Um é para ventilar e o outro é para exaustão, tá? Então, se você não quiser prender aqui, nessa, nessa parte que eu estou mostrando aqui, ó. tá até emendas você pode prender o capacitor aqui. Uma perna em um lado, outra no outro. Porque você está tirando o capacitor de três tempos, de dois tempos. Ele vem com três fios e está colocando um de dois fios, que é mais simples. Então, é, você vai colocar uma, uma ponta do fio e o outro no outro, tá? Não importa o lado que é, simplesmente vai dar diferença na, na hora de você inverter-se. É, o, o de ventilação for para o botão para o lado esquerdo e o, e o da exaustão para o lado direito, se, se você inverter o fio, vai simplesmente inverter a posição do botão, mas o resto está no mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode controlar isso com, do jeito que você quiser aí. A outra forma que tem, se você não quiser aprender aqui, é aprender lá em cima. Aqui, ó. Aqui já está o capacitor preso no lugar, correto? Esses dois chios vermelhos que vêm de lá de baixo, eles vêm aqui e prendem nos dois chios que descem para o ventilador que faz o motor girar para baixo ou para cima. Então, você simplesmente vai conectar nesses dois chios, O vermelho, tá vendo aqui, ó. Um no vermelho de um lado e o outro no vermelho do outro. Pronto. Fez, feito isso, você prende a pecinha lá no lugar, né? Fechou, bacaninha, tá pronto o ventilador, correto pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram aí do meu tutorial, vocês dão uma força aí pra gente, dá um likezinho básico, né? E, querendo, se inscrevam no meu canal e não esqueçam de acionar lá o sininho pra que sempre que tiver vídeos novos vocês poderem receber o aviso, correto? Um abração, tudo de bom para vocês e até a próxima.